O nosso entrevistado de hoje é o um intelectual, escritor, jornalista, violeiro, cantador. Rapaz, é tanta coisa que ele mesmo vai dizer quem é. Astier Basílio, um, um dos melhores papos da imprensa da Paraíba. Não sei se é mais da Paraíba, porque só vive em Moscou agora. <risos> Tudo bem, Astier? Tudo bom, querido. A Paraíba Eu vou sempre. Lhe... É, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta bem nordestina. Que molesta dos cachorros você foi ver em Moscou? Hum, eu fui respondendo de forma bem objetiva. Eu fui estudar o idioma russo e aí essa resposta abre outras perguntas. Quais são as outras? Por qual razão lhe interessou estudar o idioma russo? Exatamente. Né? Então, é, há várias formas de te responder isso. É, a primeira delas tem a ver com a história do Brasil. Você é meu colega de redação, sabe que muitas vezes, quando a gente se vê diante de um tema na redação, procura aprofundar, ler entrevistar pessoas. Então, era assim quando eu trabalhava no jornal e um dos temas que me pegou a atenção foi o período da ditadura militar brasileira. E, é, resumindo, eu quis entender como é que funcionava a, quando eu comecei a compreender a guerrilha, os, esses assuntos relacionados com esse período histórico do Brasil. E há uma documentação muito farta a respeito da influência dos Estados Unidos durante o golpe de 64 até a vigência da ditadura. Tudo que os Estados Unidos fizeram ou pensaram em fazer já está documentado, em livro, em documentário. Mas é como se nesse período em que o mundo estava dividido entre a União Soviética e os Estados Unidos, a União Soviética simplesmente desistisse do Brasil e virasse as costas. Eu desconfio de que haja alguma coisa. Então, esse é um dos primeiros motivos, saber qual foi a influência dos Estados Unidos, da União Soviética no período da ditadura militar brasileira, porque, por exemplo, muitos brasileiros foram fazer cursos é, em Moscou. Que cursos eram esses? Isso antes do golpe de 64. E é, o Moscou teve uma influência muito direta nos movimentos anteriores, até 30, 50, com é, Prestes e... Gregório Bezerra? Exatamente. Foi para lá? Então, é para mim, me causa espécie que eles simplesmente tenham é, desaparecido, desistido. desistido. De tudo, né? Não sei que história eu vou encontrar, mas eu acho que alguma história eu vou achar nessa nessa pesquisa. Você ainda não chegou a essa conclusão, está em busca ainda. Nesse período, é, outros assuntos foram abertos, porque eu também trabalho com teatro, trabalho com literatura, com poesia. Então, o, o mundo é, russo me interessou por uma série de outros aspectos, não apenas esse, não que eu tenha deixado de mão, mas quando eu estiver é, melhor assenhorado a, a do idioma, eu vou poder fazer as pesquisas e saber realmente que tipo de relação houve entre a União Soviética e o Brasil nesse período. É, entre a, os grupos ligados à guerrilha brasileira, a, a relação entre é, o Moscou e os militares, que tinham uma visão muito estatista, muito nacionalista, e, de certa forma, isso interessava a, a Moscou. Então, eu tenho várias dúvidas, várias perguntas, espero a que eu possa respondê-las... É... É, agora curioso é que você voltou de Moscou para o Brasil, a Copa do Mundo já ali para começar. Por que você não ficou lá para esperar? <risos> Bom, é, quando eu viajei, eu passei a, a minha primeira etapa foram três meses, justamente o período que dá direito a qualquer cidadão brasileiro ficar em, na Rússia sem a necessidade de um visto. Qualquer brasileiro tem esse direito, 90 dias, o visto de turista. Nessa primeira etapa, eu fiquei estudando no Instituto Pushkin em Moscou, Retornei para o Brasil já com o objetivo de passar um ano. E quando o semestre começou em setembro do ano passado, regressei já com visto de estudante, que poderia me dar direito a ficar dois anos por lá. No percurso da, do estudo, eu soube que é, das, das, das bolsas de mestrado para brasileiros, o governo russo, todos os anos, libera 43 bolsas para brasileiros, é, interessados em estudar na Rússia, graduação, pós-graduação. Um amigo meu que, que eu havia sido é, selecionado no processo já estudava na mesma universidade que eu, me explicou que era muito simples, isso me encorajou a fazer a inscrição, eu fui selecionado e por conta disso eu raciocinei que se eu permanecesse é, em Moscou, teria pouco tempo para ficar com meus amigos, com a minha família, posto que em setembro eu retornarei. Você volta em setembro? Setembro. Eu queria uma curiosidade: qual, o, o clima de pré-copa na Rússia é igual aqui o Brasil? Que o Brasil menos essa Copa. Essa Copa foi meio atípica. Qual era a expectativa lá? O pessoal tem esse interesse grande pela Copa, pelo futebol? É mais algo a mais apenas? No sendo, cenário. sendo bem sincero, me parece que as coisas vão acontecer de última hora. Aí é, né? Por exemplo, é, me perguntaram como é que foi. A receptividade em relação ao Centenário da Revolução. É... Primeiro, é uma festa que eles não comemoram. Esse é um aspecto. Eles e não, não vão comemorar... Seria o ano passado, né? Em é. 2017, eu, eu estava lá no, no período da, da comemoração, então tive... Eu dei aula de português para russos e um dos assuntos foi esse, da Revolução do Centenário. Eles disseram que é, há muita dor envolvida em relação a isso. A revolução? E é. é, cara, não quer dizer e que eles, eles não sabem, celebram, por exemplo, não, não celebram, não, não tem motivo para se festejar isso. É. Que, e, e eles achavam estranho, por que, que brasileiros vieram para cá celebrar uma festa que ninguém, ninguém, ninguém, ninguém os convidou? Ninguém está celebrando. Mas é, eu fui às livrarias e eu não via nenhuma indicação de publicações referentes ao, à efeméride, ao período. Só que quando eu, tava, quando eu já tinha. É, no, Próximo ao mês de outubro, aí sim, a imprensa local começou a fazer matérias, as publicações a voltarem nas livrarias. Então, de última hora, aconteceu tudo isso. Não vi nenhuma intervenção muito direta no cotidiano. Eu saí, eu retornei para o Brasil no dia 3 de junho, próximo da Copa. Então, os sinais não eram muitos. No dia que eu fui né, me embora, eu recepcionei dois brasileiros que iriam trabalhar lá, Michel Wadja e Canizo que fizeram matérias para veículos de comunicação no Nordeste. E já era perceptível que havia nas ruas, é, na cidade, alguma transformação em, em função da Copa do Mundo. Mas me parece que eles vão deixando as coisas para o último momento, sabe? No final, <risos> no final você é que me, um me negócio... espera ele Agora eu queria saber de você quais são as semelhanças e as diferenças, diferenças, perdão, da Rússia para o Brasil. Territórios parecidos e o que é mais parecido e o que é diferente? O que eu poderia te explicar de parecido é, com, com a nossa nação sertaneja, com os nossos hábitos sertanejos. Ah, é? Por exemplo, nós temos uma hospitalidade muito grande, nós gostamos de receber as pessoas em casa, nos preparamos para receber. É verdade. E o sertanejo é uma pessoa desconfiada. Até o primeiro momento ele te olha com desconfiança, ele demora a... É, avaliar realmente quem você é. não é uma pessoa, em geral o brasileiro é uma pessoa mais efusiva mais festiva e tal e tal o russo é uma pessoa muito fechada isso é verdade aquele estereótipo da pessoa com a cara feia isso é verdadeiro agora ah, eles são muito prestativos quando se necessita da ajuda deles no primeiro momento em que eu estive lá o usava inglês para me comunicar a língua com a qual eu me valia da qual eu me valia em vários momentos, eu recebi demonstrações de generosidade e de é, atenção deles. Quando eu estava perdido na rua, precisava de endereço e coisas assim. Então, é, e já fui é, já fui é, recebido na casa de dois russos duas vezes. Então, eles se preparam para te receber. Então, a mesa é muito farta, com muita comida. Eu estou me sentindo na casa de um sertanejo. Nesse sentido, eles são muito parecidos com a alma do sertanejo, desconfiado e bem hospitaleiro e tem um negócio interessante eu tive na galeria é uma das principais galerias que é, cujo acervo dá conta da arte russa e eu vi uma foto é, de um sujeito de um mujique que estava vestido de couro e a imagem do mujique me lembrou muito o vaqueiro do sertão por quê de certa maneira são pessoas que lidam com temperaturas extremas, então você tá com... é verdade. o vaqueiro tá, sei lá, com mais de 40 graus e você encontra na situação do lado oposto com menos 20, menos 30 graus, então do, do lado oposto, então os opostos nos seus extremos se parecem. E quem, como você é um leitor da literatura russa, vai encontrar no mundo, no universo média, no, no universo é, rural russo, muitos aspectos de semelhança com a nossa literatura. E há um ponto de comparação que é possível ser estabelecido historicamente por conta da servidão. A Rússia não teve escravidão, mas teve o, o, o modelo da servidão, que, de certa medida, é muito semelhante à meagem que vigorou até a década de 60, mais ou menos. Meu avô foi é, morador de Hernandes Sátero. Hernandes Sátero? Na Fazenda Cruz, em Patos. Então, da mesma forma como na Rússia havia o um senhor... Em cuja terra havia as almas, né? E tinha 30, 40 almas. Esse mesmo sistema rural de aproveitamento. Almas da quer terra, dizer pessoas. Pessoas que trabalhavam para o dono da terra e que deixavam um percentual da colheita e que tinha que Chamada negociar. Chamada conga, eu acho. É, e que tinha que fazer as vendas do algodão preferencialmente para o dono da fazenda, com o um preço ditado para o dono da fazenda. Então, essa relação de trabalho que vigorou no Nordeste. Vigorou também na Rússia. Então Agora, eu encontro pontos de semelhança. Lá, pelo que eu estou vendo, tem os extremos do clima. O, o, o, muito quente e muito gelo. Aqui ah. a gente só tem o quente. né? Você se adaptou fácil lá, não? Quando eu cheguei, eu lembro... Tem não, gelo, nunca, né? A época tinha do tinha gelo, não neve, tem? neve, né? Tem. Sim, é. Nunca tinha visto neve. Cheguei em fevereiro, lá no ápice do inverno. Quantos graus? Estava menos 15, eu acho, quando eu cheguei. Menos 14. Então foi assustador mesmo. Foi aqui A 15 positiva que você está com frio, né? É, pois é. Então, Baixo 30, eu lembro 30 que, graus aí. que foi muito assustador a chegada, e sobretudo porque eu não estava com as roupas adequadas. Mas, em, uma vez, com todo o paramento que eu comprei lá, aí o medo sumiu. O receio que eu tinha era de cair por conta da, da neve né, na, na, nas ruas. O jeito de andar para não poder escorregar. Mas em um ano lá eu só levei uma queda. Só, né? <risos> Ainda bem, né? Olha, eu vou fazer aqui um parêntese para a, a dica cultural. Como sempre, vou apresentar aqui uma sugestão que tem a ver com... Estamos falando de Rússia, nada melhor do que falar da literatura russa... Fyodor Dostoyevsky, a pronúncia é essa mesmo ou não? não. Como é que ele chama? <risos> não, tá. Mas olha só, é... Aqui está, enquanto você explica, diga, como mas é eu... a pronúncia aqui? Fiodor Dostoyevsky. Fiodor. Fiodor Dostoyevsky. É, mas aí é muito russo para meu gosto. Aí é, não precisa falar Dostoyevsky. <risos> pois é, Crime e Castigo. Quando ele escreveu esse livro, já li esse livro há muito tempo, vou ler, a gente está lendo em família. Estamos nos irmãos Karamazov. É isso mesmo? Bratia caramazavuí É, né? Aí tá difícil. E esse aqui eu vou, eu vou reler. Crime e Castigo, da editora 34, e é uma tradução do paraibano de pedra lavrada, Paulo Bezerra, né? Que está se especializando que Interessante. Nisso. A história dele. Ele foi fazer um curso. Ele? Conta ele aí. Ele pertenceu ao Círculo Operário de São Paulo. Paulo Bezerra, né? E esse Círculo Operário levava pessoas operárias para fazer cursos em Moscou. Aí a grande pergunta que eu tenho, para quê? Isso foi nas é, vésperas cara. do golpe. Então havia uma movimentação tá, política claro. ainda. Então quando aconteceu o golpe, ele se manteve lá e em função disso é hoje é, o maior tradutor de literatura russa é. do Brasil. E eu quero lhe perguntar o seguinte, é, a, essa sua ida à Rússia, o que você viu lá em Moscou e tal, você refletiu o comunismo, valeu a pena, não valeu e alterou seu modo de pensar... O que significou a, a sua visão da Rússia do ponto de vista ideológico, a Revolução Russa, o comunismo e uhum. tal? Na verdade, eu acho que a minha ida para lá é decorrência de uma mudança de norte ideológico ocorrida no Brasil. Aqui, então, quando né? eu comecei a pesquisar a, a, o período brasileiro da ditadura, quando eu soube que, por exemplo, guerreiros matavam, eu não sabia disso, porque a ideia que, do imaginário que se constrói era um de defensores da democracia, se você olha, por exemplo, nos filmes da Globo Globofilmes, o guerrilheiro é uma pessoa pura, casta, é com bons ideais. E, na verdade, não é isso, porque não existe pureza nenhuma. E também não existe su sujeira, existe a humanidade. É. Então, quando eu fui percebendo, por exemplo, que até hoje é, existe a grande dificuldade de se fazer uma autocrítica desse período, então é um livro muito interessante sobre o período da guerrilha, do Jacob Gorender, um historiador marxista, chama-se Combate nas Trevas. Então, ele, inclusive, há um capítulo específico sobre a violência do oprimido. Então, o livro é todo calcado né, no ideal marxista. E esse e, e, e isso fez com que a minha visão de mundo mudasse. né? É, foi uma transição que aconteceu há uns 10 anos. Eu era de esquerda, deixei de ser de esquerda. E é, quando eu fui para Moscou, já estava com a minha, é, do ponto de vista de mudança ideológica já definida, já há muito tempo, já estava pacificado isso. Quando eu cheguei lá, é... o que aconteceu foi que eu percebi, por exemplo, aspectos positivos, nada totalmente negativo, nem totalmente positivo. É aspectos positivos da, da União Soviética, por exemplo, a Revolução pegou um país de analfabetos, rural, e transformou numa nação de pessoas letradas, hoje em dia. Você chega no metrô e encontra 10, 15 pessoas lendo. Isso é um, é isso história, é uma né, referência direta da obsessão dos soviéticos, da, dos revolucionários em letrar a população. Isso é algo que é possível ser é, verificável sem qualquer problema. Não tem que ter segredo ideológico pra, por isso. É um legado soviético, a educação do povo russo. É uma pesquisa que eu li há pouco tempo coloca o russo como um dos quatro povos que mais se lê no mundo, ou segundo, se eu não estiver enganado, depois do chinês. O chinês é quem mais lê no mundo e, é? e o russo é o segundo. Mas se, se lê, com se com lê com mais isso. no mundo, pela quantidade de gente ou pela hora de leitura? qual é Ao o... que me parece é pela... É, essas pesquisas, é, a aferição que se faz é uma, uma média de quantos se lê e quantas pessoas. Ah, a, aí, quantos livros por pessoa, mais ou menos. Né? É basicamente isso. E há uma coisa que se falava na época, como se não podia viajar no período soviético, então eles viajavam através dos livros. Então, ah, era uma tá. grande... Há uma escritora chamada é... Svetlana Aleksevich, que ganhou o prêmio Nobel de Literatura Salve, em 2016, bielorrussa. Então, ela fala muito isso, de como é... as pessoas viajavam pelo mundo através da literatura. Então, no metrô, eu vejo muita gente lendo... Os clássicos da literatura universal, então, você está no, no metrô voltando para casa de madrugada e tem alguém lendo, abre o livro e lê Ana Karenina, lê Dostoiévski, lê é, Ernest Hemingway. Lê em brasileiros ou a literatura brasileira lá não existe? A literatura existe. brasileira existe é, através de dois nomes, é, Jorge Amado, é? Jorge Amado ainda tem uma grande é, que bom. repercussão, e Paulo Coelho. Paulo um, é um autor conhecido no mundo todo, então esses dois Aí eu queria são... lhe perguntar, cara, você é um cara que lê muito, eu... Só uma coisinha, rapidinho, vou fechar. Certo. O outro aspecto da herança soviética é a formação de plateia no teatro. Eu fui ao teatro várias vezes, vários dias de semana, então de segunda a domingo, você vai para um teatro e está sempre lotado. Sempre isso lotado. Isso é um negócio meu. que... Formação de plateia decorrente do sistema soviético, não tem como negar isso. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte, você pensa em ir de vez para lá, você, isso lhe passa pela cabeça, ou você só pretende passar esses três anos e voltar? Tem um ditado russo que fala assim, é, o homem planeja, mas é Deus quem decide. É. Eles é, ele acreditam acredita em Deus? <risos> tem, tem muita coisa, assim, apesar é. de, por exemplo, dos, veja, a União Soviética foram 80 anos, mas a tradição deles é uma tradição bem anterior, só a família Romanov foram 400 anos de, de império, então... <risos> A relação com Deus, a igreja ortodoxa é muito forte lá. Então, por exemplo, quando você diz obrigado, obrigado em russo, é espaciba. E esse é, espaciba é Deus, é que Deus te, te, te provenha. Já está na palavra, no vocabulário deles. O espaciba, geralmente, Deus está por lá. E sim, é perceptível uma ideia de de tradição, de valores como, como família, então é muito caro para a mulher russa ter um filho, ter uma família, constituir, sobretudo ter um filho. É, mas eu me lembrei agora, porque velho, é o seguinte, na, na, na, na velhice, a segunda coisa que lhe afeta é a, é a memória, né? Uhum. A primeira não é o que você está pensando, não é a vista, viu? É a vista. Aí eu quero saber, é o seguinte, eu só li um livro de Paulo Coelho na vida, li para não, não me sentir preconceituoso. Uhum. li e não gostei. Por que, você como leitor também, por que, que Paulo Coelho, no mundo, é festejado todo? que Qual é o mistério? É uma, grande, uma boa pergunta essa que você faz, Eu também li só um livro dele chamado Bruxa de Porto Belo. Alguns aspectos eu achei interessante Eu achei ele muito mentiroso. E, no Culpa de Vestido na Narração, achei algumas coisas interessantes, mas ele fala para quem tem fé então ele consegue é ele consegue fé. conversar para muita gente que tem esse tipo de fé da luz interior na jornada então se para a gente esse aspecto não soa tão atrativo ele consegue atrair multidões com esse apelo com essa conversa direta nisso. É, eu mas acho rapaz que... é que ele vai em todos os continentes no é, mundo não é ele um os autores um... mais lidos do mundo é um fenômeno é algo que não tem como ter uma explicação, não tem como mensurar isso. eu Rapaz, você perdeu de ganhar um presente, viu? Porque eu não sabia que você vinha logo agora. Tem um livro que eu vi recentemente chamado O Cidadão em Moscou, uma coisa assim. Você já uh -huh. viu, né? Não, não vi. Aí eu digo, rapaz, quando a gente foi para lá... Mas eu fico lhe devendo, viu? Tá certo. Eu não sabia que você vinha tão rapidamente, mas quer dizer que você pensa... Você, pode ser que você volte para lá de... A música lá, a música. Eu já ia, porque tá já no fim... A música, o que, é que você gostou de música lá ou não gostou? Tem semelhança com a gente? Bom, em relação à música, é uma grande tradição de música clássica. Né? É, né? Shostakovich, Tchaikovsky, Prokofiev e vários outros grandes compositores de música clássica. Com relação à música, vamos dizer assim, popular, é, ainda estou aos poucos assimilando... É. É, consegui aprender minha segunda canção. Foi, <risos> foi então, eu tenho... Você chegou lá sem saber nada de russo? Já zero, tinha... zero, zero, zero, zero. Eu só tinha uma é, noção você? de alfabeto e, e faz... algumas palavras. Aí vai para o inglês, né? na Nos primeiros meses eu tinha, eu de, eu estudei com um grupo de estrangeiros. Então tinha gente do Irã, Estados Unidos, México, todas as partes do mundo, na mesma turma. Era uma faculdade de estrangeiros. Então, a professora falava com a gente em inglês e dava em russo. Quando eu retornei em setembro, aí era só russo. Aí eu tive que... Pois é. Como é que se diz obrigado em russo? Espaciba. Então, espaciba, <risos> porque o nosso tempo... Lá não tem mais ditadura não, mas a ditadura do tempo aqui continua, viu? <risos> Muito obrigado e fica aí à vontade para as, suas, as chamadas considerações finais. Bom, é, espero que a Copa do Mundo seja uma oportunidade para que a gente possa ver esse país que é mais do que balalaica, que é mais do que vodka, é verdade, que é mais do que mulheres bonitas. É um país que tem uma cultura milenar, uma grande tradição e tem muito a dialogar conosco. A mim é, me tocou extremamente uh, a grande beleza que é esse povo russo, que de certa forma tem pontos de semelhança não diria com brasileiro, mas diria mais com sertanejo. Ele tem um pouco de. de tá, isso, tá, eu acho. Pelo sertanejo vo... do frio. É, né? Pelo que você. Você <coughs> tem uma visão da Rússia, provavelmente, como eu tenho, a partir da leitura do, do, da literatura russa. É Sim. muito diferente do real? Não. Não, né? É aí não. dá vontade do cara aí, né? Não dá. Pois é. Olha, o programa não encerrou. Encerrou a entrevista. Daqui a pouco tem no fundo do poço um quadro que você vai ver hoje. Vamos ver quem a gente tira e quem a gente bota. Tchau. Ah. E agora o quadro no fundo do poço. Você vai saber quem nós vamos mandar ou quem nós vamos tirar do fundo do poço. Como sempre, a sugestão é do fofoqueiro serrariense, meu conterrâneo Juvino. E aí, meu irmão, quem será a Vitor? Você está andando muito para Campina Grande, viu? Tá tomando muito cafezinho lá, né? Campina Grande, tô sacando, viu? Vamos ver aqui quem é, né? Rapaz, é peso médio crescente, viu? Peso médio crescente e pelo peso aqui tem grandes aspirações políticas, viu? Vamos ver quem é pelo peso aqui. Deputado federal Pedro Cunha Lima, filho do senador Cássio Cunha Lima. Pedro Cunha Lima sai do fundo do poço, segundo Juvino, porque foi escolhido por uma ONG como o melhor deputado federal brasileiro. Parabéns, deputado Pedro Cunha Lima. O historiando está chegando ao fim. Hoje nós tivemos uma entrevista com o jornalista Astier Basílio. A indicação do livro Crime e Castigo na Dica Cultural e o quadro O Fundo do Poço. Gostou do programa de hoje? Então não esquece de curtir, deixar suas impressões e compartilhar com os amigos. Este e outros programas você pode ver na tvdogordinho.com.br. Até a próxima!